Profa, recebi doação de R$ 200 reais de um filiado e também de R$ 200 reais de um simpatizante, só que ele não é filiado. Não emitimos recibo eleitoral para ninguém. Isso está certo, né? Para nenhum dos dois, pois está na exceção. Não. O filiado tem a exceção de não ser necessário a emissão do recibo de doação até R$ 200 reais por mês. O filiado que contribui ali com o seu partido A doação de um simpatizante que não é filiado Se ele doar um real para o partido Tem que ter o recibo de doação tá? Então aqui precisa emitir o recibo de doação Para esse que não é o, o, a, a, o filiado Agora, tem uma outra pergunta lá na frente E eu vou adiantar aqui e eu posso emitir o recibo agora, o recibo de doação agora? Poder? Pode. Vai estar fora do prazo? Vai. Faz uma nota explicativa, avisa que só agora que você percebeu, que você tinha tido esse entendimento, que os 200 reais era para os dois, faz uma nota explicativa, como a gente fala na nossa comunidade, uma nota explicativa, poema, com cheirinho de jasmim, musiquinha ao fundo... E aí, explica direitinho o que aconteceu, não houve má fé. Mas, recibo de doação é importantíssimo ter muita atenção. Ter essa, essa falta de cronologia nos recibos de doação, isso pode levar a uma desaprovação? Depende. Isso, por si só, dificilmente levaria a uma desaprovação. Agora, isso somado a outras irregularidades... A prestação de contas ela é analisada no conjunto da sua obra, né? como a gente sempre fala. Há irregularidades que são muito gritantes e que, por si só, são é, infrações graves que causam desaprovações sozinhas. Por exemplo, o recebimento de uma fonte vedada que foi utilizado. Isso, por si só, já pode levar ali à desaprovação das contas e, em sua maioria das vezes, leva. É, às vezes, a depender do valor, se for uma coisa muito irrisória Pode ser contemporizado. Mas o ideal é vocês seguirem sempre ali no risco zero, né?